Olá a todos, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais um workshop da casa em formato live streaming. Hoje com o tema impermeabiliza a minha casa no exterior. Já sabe pode seguir-nos pelas nossas habituais plataformas digitais Facebook, e Instagram e também rever novamente no nosso canal do YouTube e também no nosso site é leruamerleng.pt. Para nos ajudar com o tema de impermeabilização temos hoje o representante da Enkel, Emanuel Couto. Olá Emanuel, muito boa tarde. Bem-vindo aqui ao nosso espaço workshop da casa. Olá Tânia, boa tarde. Boa é sempre tarde. um prazer estar convosco, Muito acompanhar obrigado. um dos nossos parceiros. É sempre importante também este tempo que passamos convosco. Muito obrigada. E Manuel, hoje vamos focar-nos num produto que é da Inkle que temos também nas nossas lojas Le Roi Merlin, que é o silicone líquido, Muito não é? sim sim. Uh, e vamos, uh, com este produto, utilizar para fazer a nossa impermeabilização, não é? Exatamente. Aliás, aquilo que vamos tentar fazer durante estes minutos do workshop é tentar uhum. explicar às pessoas a forma em que podem resolver alguns dos problemas que, nomeadamente, nesta altura do ano, começam a perceber que têm em casa. Portanto, é? vamos começar a preparar a nossa habitação para uh, o inverno cair sozinha. Exatamente. Muito bem. Pronto. Então, aquilo que devemos ter em conta quando pensamos em impermeabilização, uh, a primeira coisa que fazemos normalmente é pensar que produto é que eu vou usar. não é? Uhum. Mas, antes de tudo isto, uhum. então, vamos... Vamos fazer aqui uma, uma, uma análise an, an, anterior, que é, como é que chegamos a um produto, não é? Exatamente. Como, como disseste muito bem, a Enkel tem sido já há muitos anos um parceiro privilegiado de, do Leroy, uh, e com muito gosto da nossa parte, como é lógico. A Enkel é uma multinacional alemã com muitos anos de história em todo o mundo, no uhum. mercado. E como é que chegamos ao silicone líquido? Chegamos pelos 150 anos de história e de know-how que, é que ele tem em mu muitas das indústrias à volta do globo. Portanto, já foi há muitos anos a testar o produto para chegar à fórmula ideal. Perfeito. Muito bem. Então, se calhar começamos já a, a, a pôr mãos à obra, mas primeiro temos que perceber quais é que são os problemas para depois utilizarmos o silicone, não é? Exatamente. Portanto, então... antes de tudo, aquilo que temos que perceber quando vemos quando vemos em nossa casa aparecer umidade é uhum. uh, qual é o problema, ou pelo menos de onde vem o problema. Porque existem muitos fenómenos diferentes de aparecimento de problemas de umidade em nossa casa e alguns deles nem sequer têm nada a ver com o exterior. Não é? Pois. Ou seja, só no interior e não estes produtos não, não são os indicados para, para o exterior. E nós estamos hoje a focarmos no, no exterior da nossa casa, não é? Exatamente. É mesmo isso Exato. que eu queria dizer. Portanto, aqui falamos de impermeabilização exterior e falamos de resolver problemas que nos aparecem em casa, mas que têm a ver com as intempéries, essencialmente. Não é? Exatamente. Com a chuva, com as, as temperaturas baixas e por aí fora. E muitas vezes é quando começa a chover que percebemos uh, que temos algum problema na nossa casa no exterior como qualquer bom português. Exatamente. É? Quando é nos entra em água é que nos lembramos que temos que resolver o problema. temos que resolver o problema, resolver o problema é a verdade. Então vá. Quais são a maioria dos problemas que que hoje em dia as habitações enfrentam uh, no que diz respeito a ser necessário impermeabilização? Sim. Por exemplo, nós tentamos recriar aqui algumas das áreas que conseguimos resolver os problemas com o silicone líquido, Sim. nomeadamente Tentamos aqui ter um terraço, não é? Uhum. Isto é um terraço de pequenas dimensões, as claro. pessoas terão em casa Só para... terraços uma de grandes dimensões. Exatamente. T temos um terraço, temos uma uma cobertura, temos uhum. inclusive uma floreira, Exato. temos uma caleira. Temos aqui várias opções, uh, que conseguimos utilizar o silicone para resolver o problema de, infiltra de infiltrações ou de outros problemas que possam existir. É isso mesmo. Bom, então quais são uh, a maioria dos problemas que normalmente enfrentamos quando temos um terraço e, e achamos que temos problemas de umidade por infiltração no terraço? Sim. Então pode ser. Imaginem que uh, normalmente quando temos um terraço temos sempre duas bases diferentes, porque hum. temos a base horizontal do terraço, que uhum. normalmente pode ser betão. Neste caso, por exemplo, nós recriamos um terraço com um cerâmico aplicado Exatamente. e temos depois à volta um rodapé, que normalmente pode ser um muro, que é marcadamente, na maioria das vezes, em tijolo ou bloco ou outro tipo de material. Uhum. Portanto, são sempre dois materiais diferentes. Aquilo que muitas vezes acontece em muitas construções é que estes materiais, como são diferentes, com o passar do tempo, com o passar dos anos, com a intempério, com as amplitudes térmicas, começa a haver um desligamento aqui nesta zona base entre o muro ou o murete e a base do terraço. Hum. Portanto, às vezes, muito dos problemas das imprimidas, ou da falta de impermeabilidade, tem a ver com fissuras que se criam aqui junto aos muretos. Okay. Por vezes, também acontece outro tipo de problemas, que é uh, os terraços, como são, como normalmente são em betão, uh, as diferenças, as amplitudes, calor, frio, faz com que surjam fissuras, uhum. e essas fissuras, por vezes, são fissuras, algumas até estruturais, mas levam-nos ao outro lado do nosso terraço, e nesse caso, temos o problema em cima, temos que o resolver. Outros problemas que podem acontecer, por exemplo, é quando temos um telhado. Uhum. Hum, imaginem que temos telhas e as telhas são fáceis de substituir. O grande problema é se temos uma telha junto ao cimo do telhado pois. e aí é muito difícil substituir, substituir essa telha. E então temos que resolver esse problema sem retirar a telha. Outro problema que podemos mencionar, por exemplo, é a questão das caleiras. Uhum. Temos caleiras, esta, por exemplo, é num material diferente, mas temos caleiras de muito tipo de... de materiais. De materiais. Umas são metálicas, outras são PVC, etc. E muitas das vezes também, com o passar dos anos, elas acabam por, por criar alguns problemas, seja de desligamento nas juntas, seja por deterioração dos metais, seja o que for. Uhum. E também conseguimos resolver o problema com o silicone líquido. Muito bem. Portanto, isto porquê? Porque quando falamos do silicone líquido, estamos a falar, essencialmente, de duas coisas. Primeiro, uma tecnologia única. Okay? É. Voltando à questão dos 150 anos, quem que ele tem de know-how e de investigação em todo o tipo de indústrias à volta do mundo, o silicone líquido é uma tecnologia única que não existe em mais nenhuma forma. Okay? Qual é que a diferença? Assim, a grande diferença de, do silicone líquido? A grande diferença é que o silicone líquido é, tal como o nome indica, unicamente silicone. silicone. É um silicone ah, tá. neutro, 100% silicone. Portanto, não é uma membrana acrílica, uhum. não é uma membrana de polímero, é silicone. E porquê é que nós dizemos que uh, é importante termos esta noção? Porque o silicone é, segundo todos os testes e estudos com muitos anos, o produto mais resistente que existe uhum. em termos de, de exposição solar, Portanto, é o produto mais resistente à exposição solar. Sim, que alguns produtos depois dão problemas na altura do verão, porque passaram muito, muita exposição solar e, e depois no inverno temos que voltar a resolver, muito não é? Muito bem, exatamente. Pronto, o silicone líquido é o melhor produto em termos de, de resistência à exposição solar, exatamente porque é um silicone. Okay. É o produto mais elástico que existe. Mais elástico. Exatamente, em termos de elasticidade, é o produto que mais elasticidade nos garante. O que faz com que não haja depois fissuras, não Que não, não haja é? fissuras, exatamente. Outra questão muito importante que às vezes as pessoas despercebem é que o silicone também é, é dos únicos produtos que consegue uma recuperação elástica praticamente total, ou mesmo total. A recuperação elástica é quando nós alongamos a membrana, e okay. eu posso mostrar aqui um exemplo. Então, quando quando a nós puxamos? alongamos a membrana, quando alargamos, ela volta sempre ao mesmo estágio. Uhum. Ou seja, esta amostra tem sempre o mesmo tamanho. Sempre. E porquê é que isto é importante? Porque quando eu tenho uma impermeabilização num terraço, por exemplo, uhum. eu tenho a garantia de que a minha, a minha impermeabilização vai acompanhar as distensões do material. Pois, os movimentos que vai tendo ao longo os do tempo, não é? E depois vai recuperar completamente. A maioria das membranas, aquilo que acontece é que não tem uma recuperação elástica total. E isto significa que quando ela se alonga, depois vai acabar por ficar assim. Não é? Porque depois há material em excesso. Quando os materiais voltam outra volta vez ao, ao lugar. lugar. O sítio original. Exatamente, é isso mesmo. Bom, isto falando do silicone. Depois, tem outra questão importante, que é a facilidade de aplicação. E porquê é que nós não provamos já isso? Vamos já provar. Não é? Então Com vá. Concordo. Cinzento. É uma cor boa para ti? Eu acho que sim. Ótimo. Vamos, vamos então É que também aplicar. só temos branco. E ah, telha. E telha, pois. E já agora, por sinal... Podemos referir que o silicone líquido tem quatro, quatro cores, cores distintas, não é? O branco, o preto, o cinza e o telha. Portanto, quatro cores que o cliente pode escolher. Pode uh, Qual é aquela que que é melhor para o, para, o seu, para o seu... Neste caso, para o nosso terraço. Exatamente. E também podem se misturar entre si, não é? Vamos imaginar que eu quero um, um branco um bocadinho mais cinzento. Posso colocar preto ou posso colocar o cinzento. Podemos fazer podemos as misturas as que quisermos entre entre si. Muito bom. Outra das vantagens do silicone líquido é que eu consigo aplicá-lo com qualquer tipo de ferramenta, seja, seja trinchas, seja espátula ou seja ou um rolo. Polo. E porquê que é importante termos um produto que se pode aplicar de maneira tão diferenciada? Porque muitas das vezes o problema que que nós temos pode ser num local em que por exemplo não me permite usar rolo pois, eu posso não, usar o produto não chega lá exatamente ou não permite us... ou é uma área que não me permite usar uma trincha ou um pincel eu posso usar uma espátula é uma área muito grande tenho que usar um rolo essa é também uma das grandes vantagens do silicone líquido é que eu posso usar qualquer tipo de ferramenta para fazer a aplicação muito ok bem. se calhar neste caso aqui até na, na nossa dá-nos jeito por causa das juntas já estariam a desaparecer não é Pronto, exatamente. E o que é que achas aplicarmos ali nas juntas com uma espátula, por exemplo? Vamos lá. parece bem? parece bem. Pronto. Outra vantagem do silicone líquido é que ele tem esta tixotropia. Ou seja, eu posso colocá-lo na vertical, em qualquer espessura, que ele não escorre. Isso é bom também... para não estarmos a sujar o local que estamos a trabalhar. Por exemplo, é ou quando trabalhamos em áreas verticais, também é importante ah, que eu coloque escorrer. o produto e ele não comece a escorrer pela parede abaixo. Bom, e como podem ver, a sua... A sua capacidade de enchimento, que é outra das vantagens do silicone líquido, permite-me fazer enchimento em qualquer tipo de situação. Ou seja, esta junta, por exemplo, que estava aqui aberta, eu consigo fazer o enchimento e ela fica perfeita. Quanto de espessura é que ele dá para encher? A questão da espessura é uma questão que vamos, que vamos falar depois. Tá porque agora se calhar cria alguma confusão a quem nos está ah. a ouvir e assim falamos na espessura depois no final. Pode ser? Pode ser. Ok, então vá. E agora, o que é que tu achas de resolver um problema dos terraços, que foi aquele que eu falei no início? Este aqui à volta dos morentes. Vamos a isso. Parece-te bem? Parece-me bem. Vamos lá ver o que é que achas da facilidade com que se aplica o silicone leak. Portanto, se eu consigo aplicar, qualquer pessoa lá em casa consegue. E também Acabei vou aproveitar também e dizer aos nossos, às pessoas que estão a assistir, podem também colocar as vossas questões, que o Emanuel vai aqui responder em direto. Muito fácil, Emanuel. Parece-te fácil de parece aplicar? parece fácil. Pronto, essa é outra das vantagens de aplicar um silicone. Desliza muito bem. Desliza muito bem. Temos uma boa capacidade de enchimento, uma facilidade muito grande de aplicação e, e também temos outra coisa importante, que é isto quando falamos... Porque quando falamos em, em profissionais a aplicar os produtos, as coisas são de uma forma. Quando falamos muitas das vezes em pessoas que não têm tanta experiência, pois. é importante que também os produtos nos deem um bocadinho aquela noção de, de ou que seja facilmente perceptível se estamos a aplicar bem, bem ou, ou mal. mal. E nós conseguimos, como podes reparar, visualmente, olhar e perceber que temos uma camada mais ou menos homogénea, uma camada interessante, não é? Sim, conseguimos perceber que estamos a fazer um bom trabalho, apesar de não Exatamente. sermos profissionais. Exatamente. E a prova em que nós que não somos mesmo profissionais é que começamos a aplicar e não fizemos uma coisa muito importante Pronto, já em qualquer... Mal. Não. O que é? A limpeza. Verdade. Não é? Porque não se deve aplicar produtos sem primeiro efetuar... Limpeza da Limpeza superfície. da superfície. Verdade. Não é? Como é que podemos limpar, por exemplo, neste caso, o nosso terraço? Como é que poderíamos limpá-lo? Pronto. Aqui não vale a pena limpar, porque nós em off estivemos a limpar isto muito bem limpo. Sim. Não é? é verdade. Verdade. <risos> ok. Então vá. Uma das coisas mais importantes quando fazemos impermeabilização é realmente a limpeza. Isto porquê? Porque a limpeza vai nos permitir não só não só uh, a retirada de todos os resíduos que estão em desagregação, mas se calhar também nos vai ajudar a identificar ainda melhor o problema que possamos tar, ter naquele, naquele espaço. E também é? a aderência do produto. E vai melhorar a, a, a aderência do produto. Portanto, quando temos cerâmica é importante fazer uma limpeza bem feita com água, com pistola de pressão, com aqueles produtos que lavam o musgo e os líquenes, é importante ter uma boa limpeza. Quando temos, por exemplo, uma base, que também tentamos aqui exemplificar, uma base de cimento, também é importante que façamos uma boa limpeza. A retirada de resíduos em desagregação, a retirada de telas antigas, de resíduos antigos. Portanto, em tudo isto, a limpeza é sempre muito importante. Depois de estar limpo, com bem que deixemos passar, se foi limpo com água, que deixemos passar algum tempo para que a secagem seja efetiva. E e então depois, depois é que aplicamos o nosso E depois produto. é que fazemos a aplicação. Muito Exatamente. Bem. Bom, e neste caso, então, voltando aqui ao nosso terraço de cerâmica, que, que, que tinha aqui vários problemas, como sejam as juntas já não tinham um enchimento, tinha aqui um, um problema de volta, de volta dos dos muretes. Outra das grandes vantagens do silicone líquido é que, por exemplo, numa situação destas, uhum. em, em que eu tenho, em que eu tenho materiais diferentes que têm comportamentos diferentes, quer à temperatura, a temp temperatura ambiente, uhum. eu consigo fazer e, e, e, e acho que dá para ver lá em casa, eu consigo fazer aqui uma, um enchimento de forma a ter uma área mais arredondada e o que é que isto vai permitir? Que eu tenha mais espessura de produto que me permite uma maior flexibilidade. Não é? Portanto, se houver muitos movimentos, eu tenho uma espessura de produto suficiente que possa aguentar todos esses movimentos. E o silicone líquido permite-me fazer isto, por exemplo, de uma vez só, porque uma das preocupações que não é preciso ter com o silicone líquido é o, a espessura que nós aplicamos. Eu Se precisar de aplicar 1 um milímetro, aplico. Se precisar de aplicar 1 um centímetro, aplico. Se precisar de aplicar 10 centímetros, aplico. Então, e posso aplicá-lo... Exatamente. Até, até ajusta-se à, à zona que nós vamos aplicar o silicone. Exatamente. Portanto, consoante o problema e aquilo que o problema necessitar, eu posso preencher um buraco com o um silicone líquido. O que, porque não vai acontecer aquilo que normalmente acontece com alguns dos outros produtos, que é, começam a fissurar devido ao excesso de produto. E Aqui tá, E caso está muito grande a espessura, não é? Há muita e espessura então, acaba por e tem fissurar. tendência a fissurar. Ah. O caso do silicone líquido, isso não acontece porque ele acaba por secar todo com a com a mesma forma. Uhum. Bem, então, quando trabalhamos num terraço, devemos sempre ter em atenção a forma em como fazemos as aplicações. Primeiro. Portanto, primeiro enchemos as juntas que têm que estão com problemas, com problemas. Não é? Fazemos um enchimento, eu aqui estou a fazê-lo com este pequeno pincel, como veem, que também pode ser Também em... conseguimos preencher a junta com... só com um pincel. Exatamente, não é? Porque a facilidade de aplicação do silicone é tanta que nós conseguimos utilizá-lo praticamente de qualquer forma, como eu dizia no início, não é? Uhum. Bem, mas depois de termos isto completo, o que é que podemos fazer? Podemos aplicar com um rolo. Vamos aplicar então agora com o rolo. Vamos, só que temos que usar este balde, porque o rolo acho que não cabe nessa latinha pequenina. Se me permite. Um e pequeno. Manuel, temos aqui uh, já algumas questões das pessoas que nos estão a assistir. Então uma, uma delas é uh, se o silicone líquido dá para pôr à volta das banheiras para vedar água. Bom, neste caso eu é o que estávamos a dizer há pouco, estamos a focar no na impermeabilização do exterior. Estamos a exterior, sim. Estamos a falar sempre de produtos do exterior, até porque não é fácil aplicar aplicar desta forma à volta das banheiras, não é? E temos aqui outra questão, que é se este produto serve também para paredes, uh, que, que, que, que portanto este, esta senhora tem um anexo que tem algumas fissuras? Sim, pode aplicar em paredes, não tem problema. Tem sempre que ter só uh, um, uma ideia inicial sobre o silicone, que é, depois de aplicar o silicone nas paredes, não pode voltar a pintar por cima, porque sendo isto um silicone, ah, não, recebe não recebe tinta, pois. não é? Portanto, depois, se quiser voltar a, a pintar, terá sempre que ser com o mesmo silicone. Portanto, está para aplicar é, novamente silicone sobre silicone, com mas não com outra cor diferente, tinta, porque... ou com a mesma cor, exatamente, mas não o, uma tinta diferente. Muito bem. Ok? Uhum. Portanto, agora estamos a aplicar com o rolo. Estamos a aplicar com o rolo. Queres aplicar aqui um bocadinho para veres como se espalha facilmente? Pronto, Ele aqui estamos a aplicar. É, em termos de aplicação é, é fácil. Exatamente, aqui estamos a aplicar em grande espessura, em, em grandes porque exatamente. resolvemos o problema logo de uma vez. Exatamente. Mas, se passarmos por exemplo aqui para a nossa amostra de betão, eu agora vou explicar aqui uma outra coisa que também pode ser interessante: uhum. é, aqui podem ver, nós criamos, exemplificamos como se fossem umas uma fissuras. É uma fissuras, é? exatamente. Desta vez, não nos vamos esquecer da limpeza. Muito importante. É? Muito importante. A limpeza é muito importante. Costumo dizer muitas vezes nas formações que o lixo não é um bom suporte. E todos sabemos isso. Bem, isto foi pintado pela Tânia ontem, portanto não estaria sujo. Não, não deixei tudo limpinho. Então vá. Aqui, o que é que faríamos? Voltaríamos a aplicar. Um bocadinho aqui para tapar as nossas fissuras. Pode ser com a espátula, pode ser com a trincha, não é? Uhum. Aplicamos aqui um bocadinho e tapamos as fissuras. E Manoel, e quanto a pica, temos aqui mais uma questão. Sim. É, num quintal com, com desperdício de mármore será mais difícil a limpeza estando completamente ao ar livre. Qual é que é a melhor forma de o fazer? Num quintal com... não percebi muito bem. Num quintal com desperdício de mármore sim mas no, no pavimento sim se, se for se for aqueles pavimentos se for aqueles pavimentos que têm aquelas aquele, aquelas pedrinhas de mármore que são não é que são muitas pedras sim. que no fundo são os desperdícios todos colados uns aos outros se até vou dizer à senhora se for caso, num pavimento a... o, o, o melhor é limpar com, as, com a com pistola de pressão mas vou dizer e à a a senhora a caso forma, não tínhamos chegado sim, ao, se não seja, ao uma não essa a a boa pode voltar a fazer a questão sim, que nós respondemos exatamente até pode, se quiser, enviar-nos uma foto do pavimento. Ah. Pronto, como veem, nós podemos aplicar isto com muita facilidade. E temos aqui já depois também Sim. as fissuras com preenchidas. Exatamente. Portanto, Outra coisa importante. o rolo rola bem, portanto é um produto Sim. mesmo com a espessura que Exatamente. preenche bem. Portanto, em termos de aplicação temos a aplicação feita uh, em qualquer superfície. Bem, outra questão importante que podemos abordar desde já, eu vou colocar isto aqui para nós não nos sujarmos. Outra questão importante que às vezes acontece, e falávamos no início, no início, no início sobre um, um dos problemas era as telhas, uh, se for fácil trocar, Ok. Trocamos a telha com facilidade, mas se estiver num local de acesso difícil, precisamos de resolver. E mais uma vez, o silicone, o silicone resolve. Fazemos isto com, novamente, eu vou usar este pincel, fazemos isto novamente com a, a ferramenta que nos dê mais jeito, E inclusive eh, podemos aplicar até em forma de enchimento, fazer algum enchimento na telha, ou porque ela partiu e perdeu um bocadinho. Manuel, devemos aplicar na telha, na telha toda ou só na zona que está fissurada? devemos aplicar, uh, devemos sempre criar uma forma de que a água não tenha empanques, okay? O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que se eu aplicar, por exemplo, aqui, aqui, no meio da telha apenas, uhum. não é? o que vai acontecer é que a passagem da água, neste sentido, uhum. vai continuamente ter aqui um empanque contra o ah. silicone, não é? E então, para evitar que, que isto aconteça, se eu tenho a telha partida aqui nesta zona, então pelo menos desta zona para cima eu faço esta aplicação toda, ok? aplico até aqui, até à telha, à telha anterior. anterior. Pelo, pelo menos, é sempre importante também termos essa noção de, de impermeabilização. Muito bem, Emanuel, temos aqui mais questões, Sim. Uh, quantas de mão convém dar uh, e qual é que é a durabilidade do silicone? Ora vá. Ainda bem que fazem essa questão, como diria alguém. <risos> o, o número de mãos. Eu costumo dizer que o número de mãos uh, tem muito mais a ver com outra coisa que é a espessura recomendada. Quando nós falamos em rendimento, uhum. e uma das perguntas que fazias há ah, é, bocadinho, bocadinho era das Sobre exatamente. espessura, sobre rendimento, o que é que nós queremos, de, queremos no fundo, transmitir? É que. Quando falamos numa tinta, nós dizemos X metros por litro. Por litro. Não é? e fazemos... Cada litro de tinta rende dá para pintar X, X metros quadrados. Quadrado. No caso do silicone líquido, passa-se passa ao contrário, que é quantos quilos ou litros, neste caso é quilos, nós devemos usar para o um metro quadrado. E então aqui a resposta não é simples. Porquê? Porque se nós estamos a falar de impermeabilização de um terraço uma impermeabilização em grande escala, que uhum. vamos depois andar lá em cima, que vai estar exposto a intempério, e queremos garantir a durabilidade dele, eu vou já falar da durabilidade, é importante aplicarmos, termos, no final, uma película de 2 milímetros de espessura em seco. 2 milímetros? Como é que eu consigo isto? Uhum. Eu consigo isto pela aplicação de 2,5 kg por metro quadrado. Ok. okay? Portanto, qual é a forma, a forma mais fácil de percebermos isto? É, por exemplo, termos a noção de que este tipo de impermeabilização que eu estou a falar, este balde de 5 kg permitiria-me fazer 2 metros. Ok. Então é? esta latinha daria para 2 metros? Quando estamos, a falar, quando estamos a falar em impermeabilizar um terraço, um terraço. Onde vou andar por cima, vai cair chuva, vai cair neve, etc. Já não podemos falar dessa forma quando eu, por exemplo, estou a resolver este problema. Aqui não é preciso 2 milímetros, não é? Aqui estou a resolver um problema. Ou dentro da caleira, que também não preciso dos dois milímetros, Exatamente. estou a resolver um problema. Aí é um bocadinho a quantidade que for necessária para nós perce percebermos que temos uma espessura suficiente que nos garante que ali não vai mais passar umidade. Okay? Portanto, aí as coisas são diferentes. É por isso que é importante termos esta noção do que é o rendimento, ok? Porque, Sim, que é para as pessoas depois saberem que é que, é que podem, quantas embalagens têm que comprar, 7, é 5, 5, 25. Um, uma coisa muito prática que eu normalmente costumo até sugerir aos colaboradores do Leroy é uh, normalmente perguntar sempre ao cliente quantos metros tem para aplicar. E depois, a partir daí, dizer quais são os quilos que são necessários. Ora, o que, é que, o, que é que, o que é que acontece? O cliente tem 10 metros quadrados para aplicar, precisa de um balde de 25 quilos. Okay. O que é que também às vezes acontece? É que o cliente leva os 25 quilos e depois vem à loja dizer que sobrou metade. Pois. Isto porquê? Porque, como tu reparastes, eu, nós conseguimos dar-se aqui... Aqui deverá ter mais ou menos um quilo por metro quadrado, um quilo e meio por metro quadrado, mas aqui certamente que nós percebemos que não tem um quilo por metro quadrado, não é? Okay. Tem mas muito depende, menos. depende então da superfície que vamos aplicar. Por isso é que é importante o cliente ter sempre a noção do que é que estamos a fazer, porque se tem 10 metros quadrados, é um terraço para impermeabilizar e é importante, se lhe sobrou meio baldo, não quer dizer que as contas estão mal feitas. Ele é que não aplicou a quantidade pois. toda recomendada, portanto, tem de agarrar no, no, no que sobrou e voltar, voltar a aplicar. A aplicar. Okay. Okay. Esta é outra das vantagens do silicone líquido, que é o quê? Eu posso aplicar de mãos sucessivas sobre de mãos sucessivas. Aliás, isto só, só, para, só para comentar aqui um pormenor. Todos nós que estamos mais ou menos ligados à área, e uma grande parte das pessoas que, que nos ouvem também têm esta noção, não se pode aplicar silicone sobre silicone, certo? Pois é. Não se pode. Não Quando pode. temos uma banheira e temos silicone, temos Depois que tirar temos o velho tirar, para aplicar exatamente. o novo. Exatamente. Agora já existe uma solução, chama-se Ríneo, mas não é disso que estamos aqui a falar <risos> agora. Mas o silicone líquido, sendo um silicone, uhum. é a única tecnologia que, que me permite ter silicone e, por silicone por e reaplicar silicone. Sim. Daí a grande vantagem do silicone líquido, eu posso aplicar uma de mão agora, uma de mão amanhã, uma de mão daqui por uma semana ou uma de mão daqui por 10 anos? Isto voltando a, a uma das perguntas que dizia qual é, o, qual é a durabilidade. Exatamente, a durabilidade Pronto. do silicone. Uma das coisas importantes que, é em que ele faz no silicone líquido é fazer com que todos os clientes levem na embalagem um certificado de garantia, que é este, o certificado de marcação CE. E o certificado de marcação CE, que aparece em todas as embalagens, uhum. garante-nos que uh, o, o produto é, e tem, aqui, e, e, e tem aqui escrito, claramente, tem um tempo de vida útil de 10 anos. Portanto, sim? é a garantia que esse produto é, que dá para 10 anos. Portanto, pelo menos durante 10, 10 anos, anos, nós garantimos que o cliente não tem problemas, não é? Ah, okay. Foi esse... É, daí esta marcação ser tão clara e este certificado. E daí nós acreditarmos tanto nisso que colocamos esta informação em todas as embalagens. Colocamos o certificado claramente identificado em todas as embalagens. Okay? muito bem e Agora, temos aqui... deixa só Também, concluir tá? esse ponto, Por que certeza. é, apesar de nós dizermos que tem 10 anos de durabilidade, não quer dizer que ao fim de 10 anos o produto desapareceu ou estragou, não é? Aliás, um uma das coisas que eu às vezes cito é que nós temos um, um catálogo que costumamos fornecer que são uh, obras que nós temos re realizado em Portugal e não só, já desde há muitos anos e muitas delas ainda existem e, e já têm procáveis. muito mais de 10 anos. Aliás, temos inclusive casos em que clientes que fizeram a obra há mais de 10 anos agora têm novamente uma obra diferente e voltam a contactar-nos para voltar a aplicar novamente o silicone líquido porque numa sabem, outra obra que, entretanto, fizeram. Sabem que é a que é garantia. Exatamente, porque têm a tal experiência uh, da obra anterior. Não é? Isto também é importante. Isto também se chama história do produto, Exatamente. Não é? quando um produto cria a sua própria história. Bom. Emanuel, vou só aqui sim, sim. Uh, colocar aqui mais umas questões e dizer também lá para casa, agradecer todas as questões. Realmente estamos a receber muitas uh, perguntas. Uh, todas as questões que não forem aqui respondidas, nós depois no fim responderemos, o Emanuel depois vai nos ajudar também com isso. Uh, por isso seja sempre à vontade para as colocar e agradecemos a, a, sua, a sua partilha. Então, uh, temos aqui, podemos aplicar este tipo de produto no terraço exterior. Então, temos aqui o exemplo do nosso é terraço exterior, Perfeito. é bocanino, mas Perfeito. dá para perceber. Uhum, se, se pode aplicar em telha de cimento. Sim, perfeito. É como se fosse. Uh, reparem que nós aqui, no fundo, o que quisemos criar foi uh, um terraço de cimento, não é? Exato. Aqui é seria tinha um aqui terraço de cimento, com as fissuras colocámos. e colocamos. Portanto, não há nenhum problema. Aliás, e, e, e aproveito até essa questão para, para clarificar outra das vantagens de ser um silicone é. A grande abrangência de suportes que ele admite aplicar. Aliás, se nós nos lembrarmos, uh, o silicone é utilizado normalmente nas áreas mais difíceis, não é? É como o silicone que se, imprime, que se faz as juntas dos vidros, mesmo, dos alumínios, Portanto, dos rodapés. Os rodapés. O silicone tem essa grande capacidade de aderir a uma multiplicidade de substratos. Okay? Por isso, o silicone também tem essa vantagem, é muito abrangente inclusive, eu posso citar até o caso, de uma das coisas mais difíceis de fazer a aplicação uh, de impermeabilização, que é, por exemplo, quando temos tela asfáltica. Ah, é? Quando temos tela asfáltica, seja de alumínio ou seja mesmo a tela preta que não tem esta cobertura de alumínio, é possível aplicar o silicone líquido diretamente em cima. Portanto, também é. temos essa vantagem. Dá para multi-superfícies. Exatamente. Olha, e, por exemplo, esta amostra, tem aqui, aqui um caso muito interessante de, por exemplo, alguém que teve que furar a telha para montar um painel solar e agora tem este problema aqui com, com o buraco da pois. telha, que é difícil de resolver e também facilmente resolvemos com o um silicone e líquido. E às vezes é difícil de lá chegar. Sim, sim. E, e resolvemos facilmente, facilmente. com o um silicone líquido, não é? Muito bem. Temos aqui também outra questão, que é quanto tempo... Uh, não, como se limpa o excedente? pois É é uma, uma boa questão, porque normalmente o silicone é difícil de limpar, não é? As perguntas hoje estão perfeitas. <risos> <risos> estão perfeitas. É verdade. Isto porquê? Porque isso era uma coisa que nós íamos falar no fim, mas podemos falar agora, que é... Um, o silicone líquido, apesar de ser um, um silicone, uh, há uma coisa que todos nós, ou quase todos, também temos a noção, que é silicone e água não se misturam. Pois. Ok? Pronto. Mas nós podemos provar o contrário. Portanto, nós temos aqui dentro água, não é? Tânia, garantes que isto é água? Eu garanto que isto é água. E vale a pena <risos> estarmos coloquei. a mover para provar. Não, não precisamos. Okay. Pronto. Então, outra das vantagens do silicone líquido é o quê? É conseguirmos fazer a limpeza das ferramentas com água. Portanto, super fácil. A pessoa é só ter água, ela é si, não precisa de pôr mais nenhum produto, nem ter diluentes, nem nada. Não é nada. Absolutamente. Ou água Conseguimos rase, fazer só... a limpeza das ferramentas com água, ok? Bom, isto quer dizer o quê? Que, que se limpamos as ferramentas com água, também limpamos, também limpamos os resíduos que possam ficar com água. Okay? Portanto, é fácil, é é, fácil de limpar. Mãos? Estamos a falar de limpar com água enquanto o produto está em fresco. Ah, depois okay? seco já não dá. Exatamente. Não, por, e porquê? Depois de seco, temos uma membrana de silicone, portanto, aqui já, a água ah, já, já não, não dilui, está. até porque não faria sentido a Sim, água diluir, senão quando chovesse, claro. já não tínhamos silicone. <risos> não é? Portanto, enquanto o produto está fresco e nós achamos qualquer, qualquer coisa que está mais ou queremos remover ou queremos limpar, ou limpamos em seco, se for uma superfície fácil de limpar em seco, uhum. ou então, com um bocadinho de água, conseguimos diluir o silicone líquido e limpá-lo enquanto ele está em fresco. Uh, mais outra pergunta. Quanto tempo será necessário para secar? Muito bem, essa pergunta também é excelente. Isto porque a secagem do silicone, e isto, isto é, é geral para tudo que seja silicone, tem muito a ver com a espessura que nós aplicamos. Não é? uhum. Portanto, quanto mais espessura eu, eu tiver, mais tempo preciso para secar. Para secar. Bem, o que é que se diz normalmente sobre o silicone? É que ele, é que ele seca cerca de 1 a 2 milímetros a cada 24 horas. Aquilo que nós recomendamos em termos de aplicação normal de silicone líquido nos terraços é que se aplique uma demão por dia. Okay? Okay. Ou seja, eu aplico uma de mão hoje. Ah, houve uma coisa que se calhar há um bocadinho não clarificamos bem. Aquilo que se recomenda para em número de demãos é normalmente aplicar duas de mãos. Porquê? Porque é fácil nós conseguirmos aplicar 1mm um e tal numa de mão e um milímetro e tal não na é segunda verdade. de mão. Portanto, em duas de mãos, depois de seco, temos os dois milímetros. Hum, agora, embora, como eu disse há um bocadinho, o número de, de mãos eu posso dar aquelas que eu achar conveniente. não é? E aquelas Porque... também que, que preencher as que eu tenho, ou é verdade não? é que o Portanto, o tempo de secagem que nós recomendamos é sempre esse. É aplicamos uma de mão hoje, aplicamos outra de mão no dia seguinte. Okay, mais ou menos 24 horas? Sim, 18 a 24 horas. Okay. Mas, há aqui outro, um truque que podemos utilizar, que tem a ver com aquilo que eu dizia no início. Se quando temos menor espessura, ele seca mais rápido, vamos imaginar que eu estou a aplicar e há risco de chover daqui por algumas horas. Então, o que é que eu posso fazer? Em vez de aplicar 1 um milímetro de espessura, que eu sei que vai demorar muito tempo, eu aplico muito menos espessura. Não é? ah. Se aplicar 0,1 mm ele vai-me vai -me demorar um décimo do tempo a secar. E porquê é que isto é importante? Porque, vamos imaginar, se eu aplicar 1 um milímetro de espessura e chover passado 2 horas, como o produto ainda está fresco, a água vai lavar o produto. Uhum. Mas se eu aplicar 0,1, por exemplo, não é? uma espessura Sim. similar... A esta que eu apliquei aqui na telha, por exemplo, ele ao fim de uma hora, às vezes menos, está seco. Não é? Significa que se chover... Se não, já não temos problema. Exatamente. Já tenho eh, minimamente impermeabilizado e já não lava o produto. Uhum. Isto é importante quando aplicamos o silicone líquido em alturas do ano, que, vamos dizer assim, não são as mais convenientes, que é a alturas em que a chuva é intermitente. Portanto, devíamos que aplicar no verão... No verão é sempre mais fácil, não é? Porque uhum. temos temperaturas altas, que não chove. A probabilidade de chover Exatamente. é menor, não é? Exceto se for em cinta. Pois. <risos> Adoro cinta, tá? atenção. <risos> uh, bom, mas a questão é esta, portanto, eu se quiser uma secagem mais rápida, o que é que posso fazer? Aplicar de mãos com menos, é, menos espessura, para secar mais rápido. vai-me obrigar a aplicar mais de mãos se precisar de chegar aos 2 milímetros, uhum. mas acabo por ter a garantia de que a secagem é mais rápida e eu posso aplicar de mãos e sucessivas. Já não corremos o risco de sair o silicone. Não corremos o risco de sair, não, silicone, não? De sair, não é? Pronto, portanto, Tudo também bem. tem essa vantagem. Uh, Outra coisa que eu ia também uh, aplicar era, por exemplo, no, nós falámos de produtos de problemas em terraços. Às vezes, alguns dos problemas que temos, que temos nos terraços também vêm das floreiras. Exato. E vejam como a Tânia construiu de forma perfeita uma floreira num terraço. Está perfeito? Exato. Pronto. Então, se a floreira for antiga, como é lógico, temos que tirar a terra... É? Exatamente, limpar tudo muito bem. desde dizer, desde, como desde, desde como já, é que, que, esta, que esta floreira e esta obra de arte foi, foi por uma ajuda de um colega que é um artista. Pronto. Só para deixar também aqui, temos artistas também exatamente. da nossa empresa. Então vá, como é que nós sab... como é que podemos como é que muitas vezes sabemos que, que o problema de infiltração dentro de casa é pela floreira? É a forma mais fácil. É que só quando regamos as plantas é que aparece água. Não é? Pois é. Pronto, aí pode ser a floreira. Pode não ser, mas pode ser Sim. a floreira. Então como é que fazemos? Mais uma vez, fazemos Limpamos a limpeza, a zona, muito é? bem limpa, depois de retirar a terra, não convém aplicar o silicone em cima da terra, não, não é? limpeza é tudo, não <risos> limpeza. é? Limpeza, pronto, e depois impermeabilizamos a floreira sem nenhum problema, com, com o silicone líquido. Normalmente devemos impermeabilizar até o, alguns centímetros acima de onde vamos deixar a terra, não é? okay. aqui até é mais fácil com o rolo, não é? é mais estreito. Enquanto aplica, Emanuela, eu, é. eu vou aproveitar aqui também para fazer mais umas, umas questões. Então vamos. Um, é, temos aqui um senhor que pergunta se é só necessário dar uma de mão. Pronto, isso já respondemos ao bocadinho, não é? O número de mãos tem um bocadinho a ver com a espessura. Se, se, se, se, nós, se for para aplicar, ou seja, vamos pôr assim, desculpem, eu posso aplicar os dois ou três ou quatro milímetros de uma vez só, não tenho nenhum problema. Porquê é que nós dizemos que não devemos, quando falamos num terraço, vamos sempre levar para aplicar num terraço, ou numa varanda, ou numa cobertura? Porquê que não devemos aplicar toda a espessura só numa de mão? porque corremos o risco de deixar uma falha num sítio qualquer, ah, não é? Porque... E com a outra de mão já vai nos ajudar a tapar tudo. Exatamente. E se aplicarmos pelo menos duas de mãos, garantimos que não falhamos outra vez exatamente no mesmo sítio. Exatamente. Sitio, é? Portanto, daí a vantagem. Agora, se for uma situação em que eu, em que eu quero aplicar uh, e quero fazer tudo de uma vez e tenho a consciência de que apliquei em todas as áreas, posso fazê-lo só com uma de mão, desde que tenha a espessura necessária, não é? Muito bem. Uh, temos aqui mais uma questão. Sim. Depois de impermeabilizar um terraço ou uma varanda pode-se colocar cerâmica com cola? Uh, não se pode colocar cerâmica... Bem, vamos pôr as coisas como elas são efetivamente. Nós não recomendamos que se coloque cerâmicas com cola. Isto porquê? Voltamos ao tema muito parecido com quando falávamos ao, ao bocadinho sobre pintar sobre o silicone. Sobre o, silicone pois. o silicone é um produto que é repelente. Ou seja, okay? a aderência depois é difícil. Exatamente, a aderência, é a, a aderência vai ser difícil. E depois aqui, isto, isto é mais um conceito construtivo do que do, de, propriamente uma aplicação, que é... Hum, é sempre importante, nós quando fazemos uma impermeabilização termos a impermeabilização acessível. Não é? quantos, de, quantos de nós já assistiram a casos em que as casas tinham sido impermeabilizadas com qualquer coisa e agora começou a meter água e o que é que há pois. a fazer? Partir tudo. Partir o cerâmico, partir a betonilha para chegar à impermeabilização e voltar a, voltar a fazer. Portanto, se, se, se tivermos um bocadinho este conceito de isto é uma impermeabilização, nada é eterno, não é? Pois. E eu preciso de daqui por alguns anos refazer a impermeabilização ou por qualquer problema que tenha surgido, quanto mais acessível eu a tiver, melhor. Portanto, o que é que nós recomendamos? Fazemos a impermeabilização uhum. e depois podemos uh, decorar a impermeabilização em cima do silicone líquido com algo que não seja decolar. Existem hoje em dia muitas ofertas, hum. desde lajetas amovíveis, relva artificial, Portanto, várias opções deck, que... há, há muitas opções que nos permitem o quê? Levantar a decoração, reparar a imprimibilização, ou voltar a refazê-la e, e voltar outra a vez à decoração. Não é? Muito bem. Pronto. Mais uma questão. Uh, qual a uh, recomendação de manutenção? Pode-se aplicar por cima ou devo retirar o existente e aplicar nova camada? Ora, é uh, essa resposta também já a Tânia a sabe responder. Podemos voltar responder. novamente a colocar exatamente, por cima. É? Exatamente. É outra, de, outra das vantagens do silicone líquido é exatamente essa. Pode-se pôr por cima. Pode-se pôr por cima o número de vezes, vezes que forem tiver. necessárias, não é? Muito bem. Temos aqui mais uma. Há várias cores disponíveis de, do silicone, também temos, já dissemos que temos quatro cores, não é? Muito bem. Que é o branco, telha, cinzento e preto. E preto. Não, temos cinco. Qual é a outra? A imaginação. Ah, então <risos> Depois posso... posso pegar nas quatro. Verdade. É, não é? Disse isso há pouco, podemos de... misturar as cores. É, portanto, a imaginação é a quinta cor. Depois... Só, desculpa. Sim. Entretanto... Portanto, aplicamos na floreira, impermeabilizamos a floreira, Sim. deixamos secar o silicone líquido convenientemente, aplicamos outra de mão, se achamos que é necessário, e depois, não há nenhum problema em colocar a terra diretamente. Mas não o devemos fazer. Isto porquê? Porque vão sempre pedras misturadas, ah, pois. E, e não é só um dia qualquer queremos ir lá colocar outra, outra flor e utilizarmos aquelas pás metálicas e podemos rasgar. Então, o que devemos fazer? Pelo menos, eh, antes de pôr a terra, colocar uma manta geotêxtil. Uhum. agarramos um bocadinho de manta geotêxtil, colocamos a manta, pomos a terra, a manta fica, fica a fazer a separação e, no fundo, a proteção da, da impermeabilização, porque é preciso não esquecermos que estamos a falar de uma membrana, não é? Pois. Portanto, ele se furar a membrana, cabe por criar um problema de, de impermeabilização de, depois, depois ou de não voltamos, impermeabilização. depois exatamente, depois não vai fazer problemas. o, o que, que ela promete. Exatamente, e depois disto vai surgir aí Mais a questão. verdadeira questão que tem a ver com isto. Vamos lá ver se é esta. Então, tenho os, os skimmers rachados por onde perde uh, alguma água. Será o silicone líquido uma solução? Os skimmers são aqueles das, à, à volta das piscinas, não é? Sim. Uh, é uma situação muito específica que o melhor é fazer um teste primeiro. Okay? Estarmos primeiro colocar silicone e ver se Não. Uh, eu, eu diria mais. Eu diria que numa situação dessas muito específica, uhum. o melhor é contactarem o, o Leroy e eles contactam o nosso departamento técnico e depois nós ou fazemos uma visita ou através de fotografias damos a melhor recomendação, okay. porque, atenção, não há nenhum problema em fazer, e, e, e eu aproveito essa pergunta para, para colocar já esta, esta, esta resposta, que é, não há nenhum problema em fazermos impermeabilização de um tanque, por exemplo, ou de uma piscina com silicone líquido, okay? uhum. Podemos fazê-lo sem nenhum problema. Posso ter um tanque de rega, por exemplo, ou um tanque de, de guardar água e, e posso impermeabilizá-lo com um silicone líquido e meter água lá para dentro sem hum. nenhum problema, ok? Uh, quando são estas situações muito e isto também é, é verdade para uma piscina? Quando são estas situações muito específicas, convém vermos muitas vezes alguns dos pormenores, porque pode nos escapar alguma coisa e eu posso estar a dizer é perfeito, funciona e depois haver algum pormenor que possa escapar. Posso Portanto, escapar. situações dessas é sempre melhor contactarem os serviços técnicos. Muito bem. Depois temos aqui mais uma questão. Podemos colocar silicone líquido em madeira? Todas as, Todas superfícies. as superfícies. Exatamente. Portanto, Aliás, mereces... o que era aquela placa? Aquela placa era de madeira a fazer de cimento e nós Pronto. aplicámos. Exatamente. Verdade. <risos> Aliás, <risos> Portanto, aqui dá. também, não é? Aqui também Sim, isto também temos aí é a MDF. fazer a nossa floreira, exatamente. Ok. Muito bem. Por enquanto... É? pronto então vá outra coisa importante que, que temos de ter que temos de que normalmente surge sempre nas perguntas e, e que eu vou e que eu vou antecipar é podemos caminhar em cima do silicone líquido podemos podemos podemos vamos lá ver uh, o conceito de transitabilidade uhum. é definido normalmente pela indústria como, através de pes ok? P1, P2, P3 Muito e por aí fora. Muito bem. Bom, as membranas normalmente são, vão todas até P2. ok? Que é visitável. Exatamente. Ou seja, P1 é não acessível. Não pode nem meter lá o Pesito. Exatamente. P2 é acessível para manutenção. Okay? Okay. Pronto, todas as membranas de impermeabilização são P2 por construção, não é? Portanto, okay. nenhuma podemos. ultrapassa o P2. Ou seja, podemos ir lá ver a zona em manutenção, mas não andar lá todos os dias ou meter mesas ou cadeiras. Exatamente. Ou seja, oficialmente nós dizemos que o P2, o silicone líquido sendo um P2, é acessível para manutenção, não é? É verdade que nós podemos dizer Ok, mas eu posso ir lá fazer a manutenção uma vez por semana, uma vez por dia, uma vez por hora, não é? E estou sempre a fazer a manutenção. Bom, é verdade que, e a maioria, e já chegamos a essa conclusão, é fácil de perceber que o silicone líquido é facilmente transitável, ok? Sem nenhum problema. Uhum. Uh, agora, uh, volto a referir uma coisa que dizia há bocadinho, que é estamos a falar de uma membrana. Se não tivermos cuidado a andar por cima, vamos rasgá-la, não é? E isto tanto fazia ela ser P2 como ser P5, não é? Se não houver cuidado, vamos rasgar. Pronto. Portanto, podemos andar em cima em cima do silicone líquido, não tem nenhum problema. Agora, quando são áreas de maior intensidade, não é? ou quero colocar uma churrasqueira e pôr uma mesa Sim, com os amigos aqui no nosso terraço uma churrasqueira já posso fazê-lo cubo protejo aquela, aquela área, área. Não é? coloco coloco uma, um, umas lajetas amovíveis, coloco um deck, para coloco o silicone. exatamente, coloco uma, uma relva artificial, uhum. pronto, e coloco as, as mesas em cima, as cadeiras em cima, as churrasque a churrasqueira eu posso pousá-la em cima, ponho só uma manta geotêxtil para não ferir, para não ferir pronto, mas aquela área envolvente da churrasqueira tenho que proteger. Portanto, e a partir daí tudo bem. Uhum. Uh, o restante, se precisar de andar em cima, posso andar em cima, tenho que ter esses cuidados, como é lógico, claro. que não vou furar ou rasgar a membrana. Porque senão Eu vou criar um problema, não é? Exatamente. Exatamente. Uh, temos aqui também mais algumas questões. Uh, a quando da furação para prender uma pérgola, o silicone <coughs> líquido é uma boa solução para evitar infiltrações da mesma? Para proteger, uh, uh, para proteger os parafusos. Sim, é perfeito. Sim. A quando da, da furação... Uh, para prender uma pérgola. Sim, quando furamos e fazemos os buracos Sim, para pôr os aquela, parafusos... Sim, aquela zona pode ser protegida. Pode ser protegida, não é? Podemos aplicar o silicone uh, em cima do parafuso, de, da cabeça do parafuso, mais largo um bocadinho, de forma a que não haja infiltração, e faz outra coisa importante, é evita que também o parafuso ganhe ferrugem com o ah, passar do tempo. Ah, tempo. É? Pô, uma boa solução. Portanto, Pô, pode utilizar. Eu, exatamente. Eu posso dizer até que uma das coisas onde, onde se utiliza muitas vezes o silicone líquido é quando se faz construção com painel sanduíche, a cabeça dos parafusos, normalmente, há muitos clientes já que aplicam silicone líquido sobre os parafusos, de forma a evitar que eles ganhem ferrugem e comece o vedante a secar e comece a deixar passar água. Muito bem. Mais uma pergunta. Pode-se circular depois da aplicação de terraço? Também já respondemos. Sim, já respondemos, Portanto, é exatamente. É pode, pode circular à vontade, tendo os cuidados de não furar a membrana, não é? Muito bem. E eu agora estou aqui a aplicar na caleira. Outro, outra das questões que, que às vezes surge é se podemos aplicar na caleira quando ela tem, quando ela tem problemas de, de infiltração. Muitas das vezes o problema maior das caleiras é nas caleiras metálicas, porque uhum. começa a acontecer é que elas têm emendas que normalmente são ou soldadas ou rebitadas e com o passar do tempo, até pelas, pelas diferenças de temperatura, acontece que... Ou, ou, ou as soldaduras partem, pois, ou então vão -se há degradação. Ao longo do tempo. Exatamente. E então o que é que podemos fazer? Podemos aplicar o silicone líquido na área da caleira. Uhum. Nós sabemos que muitos clientes aplicam só naqueles 10 centímetros da emenda. E não deve ser, deve ser na caleira toda. Sim, é? devíamos aplicar na caleira toda. Aplicamos na área completa da caleira uhum. e naquela zona da emenda o que é que fazemos? Criamos uma maior espessura. Uhum. Não é? Porque como vamos ter movimentos que podem ser assinaláveis, uhum. nós estamos a falar de, normalmente, quando são, quando são caleiras metálicas, é importante termos uma boa espessura para termos uma grande capacidade de, de alongamento. Pronto, e depois no restante aplicamos uma camada mais fina, mas é possível fazer isso também nas caleiras. Devemos bom. sempre aplicar no fundo e aí sim não é preciso trazer a aplicação até ao ponto de cima da caleira, podemos trazê-la até meio, porque a zona da água é normalmente o fundo da caleira. Muito é? bem. Temos aqui mais uma pergunta. Pode, pode, podemos aplicar nos rufos do, do telhado? Sim, aliás, o, o conceito de caleira é mais ou menos a mesma coisa com os rufos, sim. Pronto. Atenção uma coisa importante. Limpar muito bem... Todas as superfícies. Dese os rufos, se forem antigos, podem já não ter gorduras, mas se forem novos... Normalmente tem sempre muitas gorduras, okay. portanto é importante limpar bem, desengordurar bem, não é? E então depois fazer a aplicação, podemos fazer a aplicação diretamente, sem nenhum problema, ok? Muito bem. Outra coisa importante que eu posso dizer sobre o silicone líquido, Sim. que nós ainda não falamos, e que provavelmente também pode surgir a pergunta, e se eu falar já não surge, que é uh, temperaturas, não é? Eu posso uhum. aplicar isso até que temperatura alta ou baixa. Bom, mais uma vez, voltamos ao conceito de tecnologia. O silicone é o produto que se eu colocar esta lamela de silicone no congelador e for lá amanhã, ela está exatamente igual. Portanto, igual. dá para baixas temperaturas. Exatamente. O que é que isto significa? Que quando eu aplico silicone líquido no meu terraço e, e, e moro numa zona em que as, as temperaturas de inverno Baixam abaixo de zero, por, é? por exemplo, Sim, mas não é preciso ir tão longe. Não precisa ir tão longe, não. é verdade. Quer dizer, ok, aqui de Lisboa é mais perto. <risos> mas eu diria que um, um, uma das obras que nós exemplificamos aqui neste catálogo, por exemplo, é uma obra de um terraço em Montalegre. Deixem-me ver se eu a encontro aqui, que ela está por aqui, Algures. em Montalegre, que é, que é um sítio onde normalmente se. Temos Sabemos temperaturas. que temos baixas temperaturas e cai neve, não é? cai mesmo neve. Portanto, é um, outra das grandes vantagens do silicone é esse. É que mesmo em situações de temperaturas altamente, altamente, entre aspas, negativas, <risos> negativas não é? Sim. Temperaturas muito baixas, negativas, em sítios que cai neve ou congelação, o silicone não é afetado. Porque é que isto é importante, porque... A maioria das impermeabilizações em membrana uhum. resistem até 5 graus positivos. Okay. Em 5 graus positivos, mantém-se bem. Algumas, a partir de 5 graus para baixo, começam a enrijecer e a endurecer. O que é que acontece? Não têm elasticidade? Perdem pois. elasticidade. Portanto. Quando eu tenho problemas de movimentos de fissuras ou movimentos estruturais com temperaturas muito baixas, a minha impermeabilização não está lá a fazer nada. Não é? Pronto. A vantagem do silicone é esta, é que mesmo que a temperatura seja muito baixa, seja negativa e caia neve, eu sei que a minha impermeabilização continua lá a funcionar de forma perfeita, perfeita. sem nenhum problema. Okay? Muito bem. E também, quando está muito calor e temperaturas muito, muito altas, o silicone não derrete, não é? Não Portanto, derrete, não eu, fissura, não há, não há fissura, problema Não fissura, não acontece nada, mantém-se exatamente igual. É outra das vantagens desta tecnologia. Muito bem. Uh, e Manuel, tem mais alguma questão que queira aqui nos nossos últimos minutos uh, deixar? Estamos nos últimos minutos? Não, estamos nos últimos minutos? Estamos nos últimos minutos, é verdade. Passou rápido. Passou rápido, é verdade. Passou muito rápido. Pronto, essencialmente hum. só fris frisar Porra? a questão da da grande versatilidade não é? do silicone líquido. Podemos utilizar em múltiplas superfícies. Qualquer superfície. Posso utilizar na vertical, posso utilizar na horizontal. Tenho um produto que, como eu dizia... Se ainda quiser exemplificar ao, ao alguma coisa, ainda temos um bocadinho de tempo. Sim, uh, mas uh, temos um produto, como eu dizia, ao, ao, ao bocadinho, que quando o cliente compra uma embalagem, leva um certificado Garantia em cada uma das embalagens... Antes. Exatamente, em que o certificado garante que o produto, durante 10 anos, pelo menos se mantém completamente estável, e temos muitos casos disso. Uh, temos também, a, eu diria que outra das, a grande vantagem do silicone líquido é, quando eu tenho um problema, uhum. posso me concentrar na solução do problema, porque tenho um produto de tal forma tão abrangente, que não tenho quase que me preocupar, será que isto funciona ou não funciona. Porque eu sei que se o silicone líquido não funcionar, ou não funcionasse, certamente não, não haveria é mais nada que, que funcione. Portanto, esta também é, é também é outra das vantagens. Diz isto né? Temos aqui mais uma última questão. Uh, de quanto em quanto tempo teremos de aplicar num terraço exterior? Portanto, agora aplicámos neste terraço, tínhamos que aplicar durante uh, agora uh, quando novamente? Era aquilo que eu dizia há um bocadinho da história, não é? O certificado diz-nos que, pelo menos durante 10 anos, eu não tenho problemas. Nós gostávamos muito que todos os nossos clientes que aplicaram o silicone líquido há 10 anos já tivessem voltado a aplicar. <risos> okay. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Não é? A maioria deles não voltou a aplicar. aplicar é porque está a funcionar, não é? senão Portanto, já tinham aplicado. Pronto. Portanto, pode não haver a necessidade de depois dos 10 anos voltarmos a colocar. Exatamente. Agora, aquilo que nós recomendamos é que, em primeiro lugar, também é importante que as pessoas vão vendo o estado da sua impermeabilização, não é? E daí também a grande vantagem de a termos acessível, não é? Claro. Até porque, vamos imaginar que temos um terraço e não fizemos cobertura nenhuma, pode surgir alguma questão em que muitas vezes, sem querer, houve um rasgo, houve um furo, qualquer Sim. coisa que aconteceu por acidente, portanto é importante vermos se há algum problema. A manutenção normalmente será, podemos lavar, podemos varrer, podemos sem nenhum problema, se não houver nenhum problema. O que nós recomendamos é que ao fim de 10 anos se volta a fazer uma aplicação outra vez Sim, para voltarmos para a garantir, não é? no fundo asseguramos que temos mais uns anos de imprimibilização sem problemas pela frente. É? Muito bem. Em qualquer outra coisa importante, já agora aproveitando essa questão é, Sim. se houver um problema qualquer, no silicone líquido, em que houve um buraco, houve um rasgo, um ou aconteceu alguma coisa, outra das vantagens também é chegar lá, fazer a limpeza daquela área, uhum. voltar a aplicar o silicone líquido outra vez naquela área, deixar secar e, fica e está novamente. resolvido. Boa. Exatamente. Está resolvido. Muito bem. Okay? Mais alguma coisinha antes de terminarmos? Já, já esgotamos o tempo? Ainda temos tempo. Ainda temos? Pronto. Então... Uh, é uma tecnologia exclusiva da Ankle, ok? Portanto, o silicone líquido é o único que é silicone, 100% silicone. silicone. Nunca se esqueçam da limpeza, é muito, muito importante, importante a limpeza. Nós começamos aqui mal, portanto, não façam como nós fizemos. <risos> não, nós começamos mal porque sabíamos que tínhamos, tínhamos feito falta a, da limpeza. a limpeza não é? em off. Portanto, aí, aí, claro. aí tudo bem. Bom, portanto, a limpeza é importante. É importante também... Uma das coisas que eu às vezes refiro é. É, é sempre bom, antes, antes de chegarmos ao Leroy a dizer eu tenho um problema, tentarmos identificar qual, qual será é o problema, problema, não é? é muito Hoje em dia, com fotografias dos telemóveis, é muito fácil conseguirmos identificar o problema. Olhem, o problema é este e eu acho que, que a fonte do problema pode ser esta ou pode ser aquela. Como é que eu resolvo? Uh, identificar sempre a fonte do problema uh, e, e depois... Ver se o silicone líquido é a solução. Eu diria que na maioria dos casos é a solução. É a solução. Para Mas é importante a dos isso problemas. que o Emanuel está a dizer. É quando, vou, ou quando vou ao Leroy, por exemplo, dizer uh, especificamente tudo, uh, qual é que é o problema que tem para conseguirmos ajudar, não é? Uh, e também, é. se tivermos também pois, alguma questão, alguma dúvida, falamos também com, com a Enkel Exatamente. para solucionarmos todos os problemas. Exatamente. Portanto, qualquer todas as informações que consigamos que consigamos ter que consigamos ter para que aqui nos possam ajudar mais facilmente com a solução todas as informações são importantes são é importantes é, é? é importante por isso convém sempre olharmos verificarmos tirar fotografias como pouco. tirar fotografias pode ser uma ajuda muito grande para isso muito bem. depois conforme eu dizia e só recapitulando portanto a limpeza bem feita a aplicação tem muito a ver com o problema que eu quero resolver. Não preciso de ter problema se estou a aplicar um, uma camada muito grande ou uma camada muito baixa. Posso aplicar em grandes camadas sem nenhum problema. Quando faço, quando faço terraços, ter atenção às zonas mais sensíveis, que, po que podem promover muito as, as, as, os movimentos e então criar ali uma base com maior espessura de mais reforço para termos essa capacidade de movimento. Depois, a aplicação tem a ver com a, a, a facilidade com que eu quero resolver o problema, não é? Exatamente. Posso aplicar de mãos muito baixas. E eu aproveito, aproveito este bocadinho para dizer outra coisa claro. que é, como como reparamos aqui, por exemplo, quando eu aplico em espessuras altas, pode ocorrer as marcas, não é? Porque tenho grande espessura e ficar as marcas do rolo. Se for uma superfície em que eu não quero deixar marcas do rolo, ou posso aplicar à trincha, como é lógico, ou com a espátula, mas é sempre claro. mais difícil. Ou então faço aquilo que fizemos ali com aquela placa, que é, aplico uma espessura Na mais fina, espessura. ou uma espessura mais fina, menos espessura, vou aplicar mais de mãos, mas com menos espessura, o que me permite que depois fique tudo muito perfeito, sem ver as marcas do rolo. Muito é? bem. Pronto. E depois, de resolver o problema... É só fazer festas em baixo, porque a água já não entra mais. Já não entra mais. Boa. E, Manuel, uh, muito obrigada pela, sua, pela tua presença aqui. Novamente. Obrigado. Foi um prazer, mais uma vez. <risos> obrigada. Aí em casa também, muito obrigada pela sua, pela sua presença, por ter assistido. E obrigada pelas questões que também foi colocando ao longo do workshop. Todas as questões não foram respondidas, nós, posteriormente, iremos responder. No próximo dia 30 de outubro teremos mais um workshop com o tema Elimino a umidade da minha casa. Portanto, marque já na sua agenda para não se esquecer. Pode rever novamente uh, este workshop no nosso Facebook, no nosso YouTube e também no nosso site é Muito obrigada mais uma vez e até à próxima. Muito obrigado.